E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu mostro pra vocês um novo projeto que pode ser a nova Gala Games? Então eu vou te ensinar nesse vídeo como você pode estar participando do início desse projeto, então vem comigo! Então basicamente é o seguinte, se você não conhece o projeto Gala Games, eu diria que é um dos principais projetos de jogos de NFT atualmente do mundo, tá? E basicamente, cara, é um projeto aí que eles lançam diversos games, a gente pode vir aqui na aba de games. E aqui são diversos jogos, né? Tem Town Crush, Spider Tanks, enfim, diversos jogos, tem do The Walking Dead, é realmente um projeto bem grande, só que é um projeto que já teve ali o seu ápice, né, já foi lançado faz um bom tempo, já teve o seu boom, né, então agora imagina você poder pegar um projeto grande desse, só que no início, exatamente isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Então galera, eu tô falando aqui pra vocês, esse é o foco do vídeo de hoje, o projeto Gamer Town Studios, então esse projeto, como eu falei, vai chegar agora, a venda de token deles, ou seja, o IDO, né, vai ser daqui a 7 horas, então eu tô gravando esse vídeo no dia 26 de maio, quinta-feira, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas agora nessa sexta-feira, dia 27 de maio de 2022, vai estar tá sendo o início desse projeto, que eu tô com muita fé, eu acredito que tem bastante potencial nesse projeto. Então tá falando aqui, né, faça stake de RHT agora mesmo e garanta a sua vaga. As vendas começam no dia 27 do 5, listaremos o token no dia 6 do 6 na Pancake Swap. Então, cara, tu participa agora dia 27 do 5, né, pegando já na pré-venda, e dia 6 do 6, cara, já tá na Pancake. E vai ter esse jogo aqui, Adventure Dig que está finalizado, aguardando a listagem do token para ali liberarmos o play to earn, né, que é o jogar para ganhar dinheiro, que é a magia dos jogos do NFT, tá? Você pode ler o pitch deck e ver o potencial de valorização, e é basicamente isso. A gente já vai ver mais sobre aqui essa pré-venda, mas antes, tô aqui no site deles para vocês entenderem por que que eu tô confiante nesse projeto. Então, primeiro o site tá muito bonito, não é querendo pagar pau, mas tá muito bem feito, tá? E eles falam aqui que eles são a Gamer Town Studios, né, a primeira desenvolvedora 360 brasileira de jogos na blockchain, né, especializada em transformar seu projeto em realidade, cara. E aqui Aqui esse primeiro jogo deles, Adventure Dig, né? Então, produção 3D, com personagens, itens e cenários com mais realismo, jogo NFT, né? Então, todo conteúdo, história e desenvolvimento completo, e tem design e ilustração também. Aqui fala um pouquinho deles com esse jogo deles muito top, mano. Então, galera, é muita coisa. Eles até falam que torna eles único comodidade, tá? Blockchain, criatividade, inovação. Além disso, tem o plano econômico, elaboração de white paper. Eles fazem o desenvolvimento aí da single page, faz o Desenvolvimento dos Smart Contracts, faz a jogabilidade, faz o design e ilustração, os trailers, sites, geração 3D, estratégia de marketing, multilinguagem. Então assim, pra quem não entende tanto, os caras fazem tudo, mano. Os caras fazem simplesmente tudo, uma empresa muito top e eles estão desenvolvendo alguns jogos. Então o Adventure Dig já tá pronto, pelo que eu vi, né? E tem em breve o For Racer e esse Bomber Patch. Mano, show de bola. E assim, eu tô muito empolgado com isso aqui. Porque, galera? Porque, cara, eu sou brasileiro, a gente é brasileiro, né? Trago conteúdo pro público brasileiro. Então, uma empresa dessa, né, como eu disse no início, como se fosse uma Gala Games brasileira, eu fico muito empolgado, porque isso vai trazer jogos de qualidade aqui no Brasil, jogos de NFT de qualidade, play to earn. Então, vai ter mais conteúdo pra trazer pra vocês, mais jogos aqui pra gente trazer, pra gente jogar, pra gente ganhar dinheiro. Então, eu tô muito empolgado. E aqui, cara, o ponto, né, pra gente tá entrando aí na pré-venda. Então, eles falam do token deles. Então, Gamertown Studios Token, o token é o Town, né, 250 milhões e vai ser na rede BEP20. Então, a liquidez do token tal será baseada em sua grande utilidade nos jogos da Gamertal Studios. Somente em Bomber Patch existe atualmente mais de 10 locais diferentes onde o uso do token será necessário. Além disso, todas as taxas serão ajustadas por Odin ou Oráculo para que possamos ter um jogo justo e acessível. Então, galera, já vai ter usabilidade aqui pro token deles. E aqui tá a distribuição, tá, galera? 0,7 foi pra private sale, foi a 0.10 e 0.15 de vesting. 1.8 e tá? A 0.20. 5% é pro time, vai ser bloqueado aí por dois anos. 10% é pro marketing, 10% é pra stake, 5% é pra stake de land, 10% pra liquidez. E 57,5% vai ser pro jogo, né? Pro play to earn. Eu achei muito legal também, galera, que os clientes deles, cara, Petrobras, e aqui Battle for Life, por exemplo, um projeto muito grande. Que eu inclusive já trouxe para o canal parceiros de desenvolvimento também, ó. Bastante coisa grande. Crypto Gold, por exemplo, já conheço. Reward Hunters também já tem vídeo aqui desse projeto no canal. Então são bastante coisas grandes por trás, empresas grandes. E aqui, galera, também muito importante, o básico, né, hoje em dia no mercado NFT: time público, beleza? Então tá aqui a fotinho de todo mundo, o nome de todo mundo: Gesiel, é, Priscila, Lucas, é, Guilherme, Matheus e Fernando. Tem aqui o LinkedIn de alguns, inclusive. Então é importante isso, né, para ter uma transparência, a gente se sentir mais seguro. E aqui, galera, temos a parte da pré-venda. Então, vou deixar o link direto pra vocês, tá? Basicamente, no site Reward Hunters. Eu conheço o dono do Reward Hunters, tá, galera? Já conversei bastante com ele, realmente. Então, assim, mano, eu sei que é uma pessoa competente por trás desse projeto, né? De pré-venda aqui, de lançamento de jogos NFT, né, galera? Tem uma equipe competente por trás. Então, assim, por isso que eu tô empolgado. Eles estão em parceria, então, né? A Gamertown Studios com a Reward Hunters, certo? E, basicamente, cara, aqui vai ter outros projetos ainda, tá? Então, é, depois eu devo fazer mais vídeos desses outros projetos também, porque cara, como eu falei, tá vindo muita coisa agora pro mercado brasileiro, e começando então com o Town Studios, que é o foco do vídeo de hoje, tem CYC aqui, e cara, tá essa pré-venda aqui, então a gente, você pode clicar em Join Pre-sale vai pedir pra conectar Metamask, e aqui então mostra, né, que daqui um dia, enfim, é nessa sexta agora, dia 27, a pré-venda, né? Então depois disso ainda vai ter os jogos deles, a meta aqui é captar 670 BNBs, e aqui tem pra você selecionar a quantidade de BNB, enfim, a quantidade de tokens que você vai receber, a distribuição do token, né, quando vai ser, o mínimo aí para você entrar 0,1 BNB, máximo 5 BNB, o preço do token 0,20. E assim, galera, basicamente é isso, tá? Não tem muito segredo, ah, por enquanto é a pré-venda, mas eu achei muito legal o projeto, né? Porque você entrando no token da Gamer Town Studios, você não vai estar tá investindo só numa empresa, que é a Gamer Town Studios, você vai estar tá investindo em todos os jogos que eles vão estar tá lançando. E, e isso na plataforma da Reward Hunters, que também é uma baita plataforma, uma baita equipe por trás, que também vai ter outros projetos chegando em breve. Então, galera, tô achando isso aqui muito legal e com certeza vai ter mais vídeo aí sobre isso, então já fica de olho, já se inscreva, ativa o sininho aí no canal, porque é isso, cara, igual eu falei, você investindo aqui na GamerTal Studios, você vai estar investindo diretamente, por exemplo, nesses jogos, Adventure Dig, Bomber Pet, esse Fire Racer, então eu achei muito legal esse aglomerado de coisas que vai estar junto nesse projeto, né? Mas é isso aí, galera, então esse foi o vídeo de hoje, faça a sua decisão aí e todos os links estão aí embaixo, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, até a próxima!